Vamos dar uma olhada nesse jogo, vamos ver como é que é. Uh, o pessoal da Sony que mandou pra mim, inclusive, ó, a capinha aqui, ó. O pessoal da Sony me mandou muito carinhosamente, muito gentilmente. Então, agradeço demais aí o pessoal da assessoria da Playstation Brasil, pelo carinho e pela atenção. E vamos ver, né, gente? Vamos ver o que, que é, porque eu não tava nem esperando. Eita nóis, eita nóis, gente! Ih, pode ter convulsões. Pessoas podem ter convulsões. É porque esse jogo é bem colorido, né? Vamos ver. Gente, eu sou cegueta, então eu vou aumentar mais o brilho, tá? Sim. Ghostwire, Tokyo. Vamos ver qual é. Tatari. Uh, para os jogadores que gostam de grandes emoções. Vamos ver. Vamos lá, gente. Vamos ver. Ai, Tóquio. Saudade do que a gente nunca viveu, né? É, o Tatakaya é do Shingeki, mas é um verbo, né? Tatakari. Masso. Tatakari. Masso. Eu pergunto pra Sensei. Opa, tá em japonês assim que eu gosto. O que é isso? Eita. O som tá bom aí pra vocês, gente? de perguntar do som tinha que ter perguntado antes, né, gente? Eu esqueci. Eita! Aqui tô. Eu não sei muita coisa desse jogo. 今は救急車呼んでるから。大丈夫か警察し o oh, Gabel falou que Tatari é uma condição na qual um deus, um budo ou uma alma causa uma calamitosa condição em um ser humano Uma força sobrenatural que haja nesse sentido Nossa, Gabel, que da hora Obrigada, Márcio, pelo Prime Uma honra, bem-vindo Tipo, ponto vital ali. Modo Very Hard, sim, mas eu queria saber o que era Tatari. <risos> <risos> Eita! <risos> Mikami tá virando... a Tango tá virando a Platinum, com esses jogos doidos? Deixa eu minha câmera, gente. É, a legenda é bem pequenininha, né, Roberto? Eita, o capiroto. está O O Valeu, mister João. Obrigada pelo prime. É uma honra. Beijo. Hania. Hania. Tem um que acha que as pessoas têm que ser purificada. É muito é. ego, né? Jogo maluco. Eu já achava que o David era meio maluco, mas esse aí... Valeu, Gabriel! 11 meses com a melhor, que é isso. Gabriel, obrigada, tá? Obrigada pelo resub, tamo junto. Mas tá, o jogo tá bonito, né? Eita! Eu... O que é que eu quero? Obrigada, Márcio, pelas palavras. Bem-vindo. Parece muito vendo. É, né? O que é que eu quero? O que é que que O que é O eu é O O que é eu O que é O O que é O O que é O O que é O é é é então, é dá pra aumentar a legenda, LF Não sei. Não sei se dá pra aumentar a legenda, gente. <risos> o Threatess falou que a mancha na cabeça dele dá um nervoso. É que ele tem enxaqueca com aura. Só que em vez dele ver a aura fora do olho, a aura já tá no olho. Daqui a pouco eu tento aumentar, gente. Eu não fazia a menor ideia que a legenda era pequena. Hum. Capítulo é um, Começos. que hum, tá. Ok. Ai, ah, então é tão bom jogar o bem que é em primeira. Terceira pessoa. Né, gente? Eita, Slender! Só que é ao o contrário? Valeu, Rei! Obrigada pelos 14 meses. Você é a melhor, você é o melhor, Rei. É o Slender ao contrário? Valeu, Luciano. Mais um mês apoiando esse streamer maravilhosa Você que é maravilhoso, Luciano. Ai, pior que fica falando a... a, a... Tá falando ah, aqui no controle também. Eu quero tirar isso. Pra que colocar pra falar no controle? Ah, é muito melhor, né? <risos> obrigada, Rogi. Boa noite. Muito obrigada pelos 19 meses. Bugo Burger. Será que tem esse lugar lá? Não, não deve ter, né? Fudia a Marte Tá, e assim eu miro e eu atiro, tá? Aí vai carregando, é isso? Que pula. O que houve em Tóquio? Todo mundo sumiu, né, Blind? Todo mundo sumiu. Por que que sumiram? Não sabemos ainda. Tá bonito o gráfico, né, do jogo? Tá mais bonito pra vocês do que no meu, no meu monitor aqui. Aqui. Por enquanto tá tranquilo, o Jorge tá, tá sussa por enquanto. Maedo éter e éter cristalizado. Se encontrar éter, você ser é destruído. Ah, tá. Quando eu bato nesses bagulho, recupera as coisas. Tá. Beleza. <risos> Imoto. Imoto é uma irmã mais nova. <risos> ah, várias coisinhas que ficam brilhando, daí você recupera. Ah tá. Caraca, que jogo doidão, né? Glowing, que é o hospital. Nossa, os Slender... Meu Deus, a mina sem cabeça, a Sakura sem cabeça. Que legal, outros que comprou a camiseta igual a minha. A gente vai ficar de par de vaso, hein, né? Vamos na BGS, tudo de par de vaso. Eu vou só afastar um pouquinho aqui, gente, pra não ficar tão colada na TV, tá? Pronto. Aí ah, acho que fica melhor. Eu tô olhando pra cá, porque é aqui que fica meu monitor, tá? Ah, aqui é gacha. Nossa, tem até stealth, pô. Ô, louco. Uh, nível de sinergia: Quanto mais XP, maior é o nível de sinergia de Akito com Kaká. Derrote inimigos e conclua missões para obter XP. Técnicas espirituais. Tá. OK. Então tá bom. Tá gostando do jogo? Eu tô ainda tô tentando entender qual é a do jogo. O, o Rafael. Mas pelo menos eu tô praticando Meu, meu japonês, né? Porque Porque vou vou ter prova logo mais, mais, Que nós isso aqui Mensagem para a família. Não se preocupe, mãe. Estou no hospital agora. Acho que vou ficar bem. Tem até file. Olha. Pô, tem até file, gente. Tem que ir no ao quarto da irmã dele, né? Que eu nem sei qual é. Mas vamos descobrir. Tá, Imoto. Imoto que é uma mais nova. bem que não. Tá, tem que virar ali na frente, então. Eita. Caraca, tem um troféu. Então tá, né? Comida. Ah, é pra, tipo, recuperar energia? É, ó Como eu bebo a consumíveis pra recuperar energia. Concede um pequeno reforço permanente ao máximo de PV. Equipe itens pra acessá-los com mais facilidade no menu do inventário. Tá. É, a erva verde, né, Gabriel? Só que é um onigiri ali. Onigiri. Onigiri. Onigiri. Onigiri. onigiri. Chegando no quarto da menina. Isso. É, o que é, ter é, é, é O que você tá falando? Ah, tá, isso aqui. Mas eu já tava com o negócio cheio, porra. energética. Acho que eu não devia ter usado agora, né? Cadê? Como é que eu tiro mesmo o bagulho? Caraca! Obrigada, Giralda! Muito obrigada! Já, já esqueci todos os controles, gente. <risos> Calma aí! Calma aí que eu tô aprendendo ainda, caramba. Eu tô perdida aqui. Como é que eu tiro o negócio dele, gente? O dele? Ah, tá. O negócio fica então em... Stand by, beleza. Eu tava agachada até agora, por isso que, gente, se jogos em primeira pessoa, eu sempre acho que eu tô de pé, nunca sei quando eu tô agachada, quando eu não tô, Giralda, obrigada, tá, pelos seis meses, um beijo pra você, panfleto de pessoa desaparecida, estamos buscando informações sobre o seguinte incidente, uma garota nessa foto desapareceu no dia 15 de abril, foi vista pela última vez no 429 em Shibuya, caso tenha alguma informação sobre o paradeiro dela, ligue imediatamente. Onde que eu vejo esse banco de dados? Calma. Aqui, ó. Aí tem as técnicas, tem o mapa, tem as missões. É, tem arquivo, ó. Personagens, o Akito. Estudante de 22 anos que se envolve em um terrível acidente de trânsito em Shibuya. Entre a vida e a morte, ele é salvo graças à fusão com um ser misterioso e fantasmagórico como é que era? ai! Como é que era? arrancar núcleo ah, tem que aparecer na tela pra eu arrancar. Ah, desculpa, gente. Deu uma queda, mas voltou. Quando eu olhei, já tava reconexão bem sucedida. Desculpa. Ah, tá. O quarto dela é subindo ali. Tá tudo bem aí? Vocês estão tudo aí, gente? E nunca tropicou na frente daquela pessoa bonita do crush, né, Gabel? Nossa, todo mundo foi, ó. Tipo, todo mundo foi evaporado, ó. Só tem as roupas no chão. Que bizarro. Ó. Nossa. Que bizarro, né? <risos> Isso tá então, então, bom, tem que passar por aqui. Só queria ver já que é uma cozinha, se tem algum item de cura aqui. Ah, eu sou Maria Lutinha, não adianta. Não tem. Nossa, só as roupas no chão. Todos foram arrebatados, disse o Felipe. Quem Eita. a Gente, vou ter prova de japonês logo mais. né bem que eu tô treinando, então, né? Posso falar pra professora que eu tô fazendo lição pranchetinha, não dá pra ler, né? É o grito da, da filha do prefeito ali, pô? Oxi! Gente! Gente! que a live deu uma, deu uma travada e voltou. Quando eu vi já tava reconectado já. Gente, compartilhem a live, por favor, tá? Foi o Thanos, né? Que estalou o, o dedo. Anotações de troca de turno de enfermeira, troca de quarto, paciente Toshiyuki Kouta, 403, 402, 405, reclamação de barulho do quarto ao lado, 410, baixa pressão de água, 417, flores vieram do irmão, falta um vaso, será que fui eu que mandei? O meu personagem que mandou? Eu que mandei. Obrigada, Samus! Obrigada pelos 12 meses, um ano me aturando, meu Deus! Ai, olha lá Meu Deus Que isso? Ele tá vendo a irmã dele pegando fogo? Aqui Ai Ju, é tão bonito, podia ser em terceira pessoa, né? Essa Coisa o povo capando o jogo em primeira pessoa. Jogo também, mas. Eita! Tava compartilhando a live, gente. Nossa, isso é bem Death Stranding, né? <risos> Ah, ela tá tipo em coma Oxi, quem sou eu? tava até agora Quem é você? ninguém? Que é humano, né? Ningen Uh -huh. O O前は... hum. Ouroかな... que é isso agora? que é Enxaqueca é uma desgraça, né, George? Pois é, ele tá com aura ainda, pra piorar, né? Enxaqueca com aura. Gostou do trocadilho? É Ningen é ser humano em japonês, né? Humano. Então quem é você? Ningen? Nós somos ninguém no Japão, né, gente? Que isso? Olha a cara. Nossa! As máscaras bizarras. O Slipknot? E aí, mano? A menina. A menina tá no, no, nos aparelhos. Ouvi dizer que o japonês é mais fácil do que o inglês, é verdade? E Arden, depois que você aprende um idioma, tipo o inglês principalmente, eu acho que o segundo já fica mais fácil. Já é Será que ele estou na Lagoinha? Ah, não, não, não, não, não. sei. É o meu sensei. Caramba! E aí? Não sei. Me dê seu corpo, né? Tipo, então, me empresta essa sua bolsa que eu vou lá. Não. Presta teu sapato. Você Não. Gabriel, Só quer usar meu corpo como objeto de adorno. É, do Jujutsu, né, o Roberto? É verdade. Então, você tá pedindo o corpo do cara. Eu acho que o ideal é isso. Ah, era ele que tava com nós. Ele que tava dentro de nós. Ele que entra em nós Eu achei que era o diabão, porra ah, agora já tá começando a fazer mais, mais sentido, né Essa galera aí, pelo jeito obliterou todo mundo Pra purificar as almas, tudo e aí, a menina tava em coma. E o cara lá, o demonião lá, o capiroto, levou ela, porque como ela tá em coma, ela fica entre os dois mundos. O japonês tem uma ligação muito forte com o espiritual, né, gente? E aí, acho que o cara levou por causa disso, que eu sabia que o cara tava querendo a irmã. Ore nho tojimari shiroteu saxen corre da nossa, mas você tá bravo, tadinho. Mari, gente, nossa, é mais doido do que devo enfim, gente. É mais maluco do que Dave enfim, muito mais. Co. que Ela tem como causar incêndio? É pelo jeito, foi por isso. Ele tava tendo uma agora um freshback. Tava pegando fogo, né? O. O quarto dela. Será que foi dele a culpa? Porque ele fechou a janela ali. おい。てつ、てつ isso, bem isso bem. né? すね。妹をじゃあ Mikami sempre queimando as pessoas. <risos> é, João, pois é. O Bisnaguinha falou que tem uma vibe Death, Death Stranding. É. É, o, o, o Kojima, ele é... Gente, eu, tava, eu vi o TT jogando, né, o, o Death Stranding, cara... Assim, é um jogo muito diferente, mas, cara, ele é muito bom. É que ele é muito louco, mas ele é muito bom, assim. Eu fiquei, fiquei assistindo, eu fiquei super envolvida com a história, assim, sabe? Fiquei muito impressionada, assim, do quanto é um jogo muito. Parece que é muita frente, assim, sabe? Problema. aí ah, já tenho muitos. Não preciso de mais, não. Já não basta os problemas que eu tenho na vida? Será que ele vai explicar? Explica aí, Kaká, por que que... Foi só Tóquio, né, que todo mundo sumiu, né? Só, né? Só Tóquio. Ah!